É nesta placa Don Quixote onde as senhoras atraem seus clientes, só que pelos vistos não ficam apenas pela prostituição. Aplicam o conhecido golpe dos seios. A referir que eh, os factos ocorreram em Fevereiro, portanto, no dia 13 de Fevereiro de 2021, quando um cidadão, tanto representante aqui desta empresa oralizada, solicitou, portanto, vamos aqui chamar serviços sexuais de uma destas cidadãs ora acusadas, onde depois de, do do ato tanto aquele adormeceu por ter sido dopado com barbitúricos eh, C4, ou seja, ácido barbitúrico, cujas acusadas depois de amassarem eh, tanto é, esfregam este ácido no cheiro, tanto e também no no órgão genital feminino para produzir, efetivamente, este, este efeito. São três senhoras de nacionalidade congolesa que foram apanhadas depois de terem aplicado o último golpe a um cidadão que prefere não se identificar, mas que deu queixa depois de notar a ausência do cartão multicaixa, onde terão subtraído várias somas em compras e transferências. Depois de, de ter conseguido este cartão, tanto entregou a líder que orquestrou várias transferências uh, em dinheiro, tanto transferências bancárias em várias contas uh, de diversos cidadãos, ainda por identificar também, uh, no montante dos 50 milhões de quanzas. Das mãos destas cidadãs uh, foram uh, retiradas ou encontrados uh, bens de, diversos, de diverso valor, as cidadãs detidas já foram entregues ao Ministério Público, que aplicou a medida de coação pessoal mais gravosa, a prisão preventiva.